Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu comprei uma lace. Eu tô gravando porque esse é um momento muito especial na minha vida. Não, eu não imaginava que algum dia no, na minha vida do canal eu ia estar postando um vídeo chamado Comprei uma Lace. Porque eu achei que eu nunca ia ter uma lace. Mas, gente, eu comprei e ela é linda. Eu comprei ela sexta-feira à noite. E hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto, ela está aqui comigo. E eu já estou assim... Ah, eu, eu pintei o cabelo também. Nossa, muitas coisas nesse vídeo. Eu pintei o cabelo, como vocês podem ver... Tô gravando porque isso é um marco na minha vida, sabe? Eu queria... Eu sempre quis uma lace. E é uma lace front. O que é uma lace, gente? Isso é uma peruca. É uma peruca que parece cabelo real. Não é igual aquelas perucas sintéticas. Eu vou fazer um vídeo ainda, que eu tenho várias perucas. Várias, três. Tenho várias perucas sintéticas, então eu vou fazer um vídeo sobre elas ainda. Aquelas perucas de cosplay, assim. E eu até tô com roupa inteira, porque eu vou aparecer... Minha bunda vai aparecer, porque... Gente, o cabelo é grande. Eu comprei na Kira Perucas. Eu tô preocupada que não, eu não consiga botar ela aqui na frente de vocês. Provavelmente não vou conseguir. Mas ela chegou aqui, ó, nessa caixinha. Ela veio mega embalada. Inclusive, a caixinha não tá nada amassada. Vem um negócio de como lavar seu cabelo. Uma instruçãozinha de dicas aqui. Como colocar, mas é um passo a passo meio que tipo, ok. E... A lace Maravilhosa. E eu comprei uma peruca, uma cap, cap também. Veio uma com ela, mas a que veio com ela, gente... Ela era um... Eu não sei se é igual as outras que eu comprei, mas eu não consegui... Eu não sei, eu comprei outras, eu quero abrir as outras. Então eu vou aqui mostrar ela pra vocês, daí eu vou colocar... Cara, ela é muito linda. Eu vou deixar o link... Da Kira Perucas na descrição. Meu, como é ter uma lace, então? É um cabelo maravilhoso, totalmente diferente daqueles cabelos de peruca sintética. Olha só, vou mostrar pra vocês a raiz dela. Incrível, né? Tipo, parece um cabelo real, assim. Ela tem até baby hairs. Então, ó, por dentro ela é assim. Ela tem uns pentezinhos que eu, sinceramente, não sei muito bem como usar. Eu acho que tem que é, furar a touca, pelo que eu entendi, mas eu não vou fazer isso. E ela tem a regulagem aqui, que eu, eu diminui um, mas o mais apertado coube em mim. Tava apertando minha cabeça, mas coube em mim, né? Ó, ela tem uma duas três quatro cores, igualzinha a cor da minha maquiagem que eu fiz hoje. Que eu sou toda gótica, mas o cabelo vai ser colorido. Então a gente vai colocar a primeira touca. Não comprei a cola, gente. Eu não vou colocar com a cola. Ó. Essa aqui acho que é mais a minha cor. Não, é mais branca que eu. Essa aqui deu certinho a minha cor. Ó. Tá vendo essa daqui? Acho que elas são iguais, só que essa não é igual. Cara, olha o tamanho. Você tem que colocar a tua cabeça aqui dentro. Não, vou usar outra, né? Vamos usar essa até arrebentada. Depois a gente põe a nova agora que eu vi que é igual. Bom, meu cabelo tá bonito agora Que eu pintei? Tá, antes não tava Até porque foi por causa disso que eu comprei a peruca Mas eu quero saber como que a gente vai Prender meu cabelo, porque eu cheguei a fazer um coque Mas ele ficou meio estranho Então eu pensei em fazer duas tranças Ou uma trança só e prender Ela em volta do meu cabelo, o problema é que é difícil Colocar a touca daí, eu preciso de uma câmera nova também Que a minha não aguenta mais gravar meus vídeos, cara E eu sou de brinco, como é que é? Será que eu vou conseguir colocar ela de brinco? Eu, tipo, isso é prática, né? Eu não sou muito boa Vamos lá, por que que eu quis comprar uma lace né que eu acho que cabe no na ideia do vídeo por que, que eu quis comprar uma lace vamos lá eu sou muito fã de RuPaul's e depois que eu descobri o que era uma lace eu fiquei tipo emocionada porque além de ser muito fã de RuPaul's eu sou muito fã também de Nicki Minaj né e Nicki Minaj usa lace desde que eu me conheço por Barbies que seria fã da Nicki Minaj ela usa muitas perucas diferentes Tá aparecendo algumas na tela. Inclusive tem uma parecida com as que eu comprei. Se eu achei a foto, ela tá aí na tela. Tá, vou fazer o coque baixo mesmo. Tudo bem. É a estratégia que eu consegui fazer. Ó. Tá baixo, mas tá alto pra caramba, né? Mas tudo bem. Vou colocar a touca. Cara, é, é muito engraçado. Olha, já tô, já tô ficando melhor, gente. Vou botar a touca. E a touca é bem da cor da nossa cabeça, então... Tem essa zunhona, né? É por isso que eu comprei mais touca, porque... Não façam figurinhas de mim com essa touca. isso. Meu Deus do céu, socorro. Tá. Tá, tá. tá tudo bonitinho. Eu não consigo colocar a Lace aqui na frente de vocês, gente. Não dá. Calma, eu já dei. Eu mas eu nem arrumei ela. Só pra vocês verem. Tem cabelo no meu cílio já. Bom... Ela não tá arrumada. Como faz pra lace não ir nos cílios, gente? Ah, é isso, gente. Olha só, essa é a minha lace. Olha como é que ela fica na cabeça. Eu poderia colar, né? Que daí não ia ficar aparecendo os meus cabelinhos e tudo mais. Vou mostrar pra vocês de pé. como que ela é. Acho que não dá pra ver eu inteira, né? Penteanei, vou mostrar atrás como ficou, porém ó, tá amassando meus cílios né, olha onde é que meus cílios foi parar já, porque eu não cortei eles, que não dá pra cortar, o que vocês acharam? Eu amei simplesmente, tipo, eu estou vivendo um sonho, por mais que atrás não esteja muito bom, não tem problema, né, porque eu vou usar tipo, pra gravar vídeo. Ah, e os motivos que eu comprei, não terminei de falar os motivos, né. Eu gosto muito de RuPaul, Nick Nick Minaj. E também porque eu achei no ponto que meu cabelo ficou zoado. Não tava bom mais. Então eu decidi comprar a Lace, né. Decidi comprar pra eu me sentir melhor. Pra eu ficar mais confiante gravando também. Porque tava bem difícil pra mim ficar com o cabelo do meu jeito que tava. Ó, oh, dá pra fazer assim. Meu sonho é fazer um coque. Ah, dá pra fazer assim. Só que eu não tenho as habilidades, né? Pra fazer. Cara, o que vocês acharam? Quero que vocês me falem o que vocês acharam. Ai, tá caindo. Eu tô da gótica, não combina muito, né? Mas mesmo assim eu gostei, gente. Era meu sonho e eu consegui. Não que eu vá sair na rua com isso, mas tipo, eu super sairia, mas as pessoas jogam muito. Quero que vocês me falem o que vocês acharam. Eu perguntei no meu Instagram se eu deveria comprar ou não, se combinava comigo ou não. E muita gente respondeu. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, você vai ver muitas coisas legais no meu Instagram, talvez. Você me acha legal. Cara, eu super recomendo a Kira Perucas. Não, não sou patrocinada pra fazer esse vídeo, mas queria. Eu super recomendo porque chegou rápido e é exatamente igual a foto. E, tipo, a qualidade é incrível. E foi a loja mais barata de lace que eu consegui achar confiável. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz. É realmente um vídeo pra falar, comprei uma lace. Eu tenho uma lace agora. E vocês vão me ver usando essa lace em muitos vídeos. E eu vou aprender a fazer penteados com ela. Provavelmente precisa que eu faça fora da minha cabeça, depois bote ela na minha cabeça. Sejam legais nos comentários, falem aí se combinou, se não combinou, o que, que vocês acharam, se é o sonho de vocês também ter uma lace. Ai, ah, eu amei esse penteado, meu Deus. E ó, a minha maquiagem combina. Ai, eu tô muito feliz, gente. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não tem nada pra falar sobre a minha lace. Além de que minha estima está de volta e que eu tenho que aprender a prender meu cabelo dentro da touca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário. Se for falar coisa ruim, nem comenta, tá? Eu não sei que as pessoas perdem tempo falando coisa ruim na internet. Não fala coisa ruim, não. Que eu fico triste, tá bom? Um beijo, tchau! Tchau! Ah!